Pessoal, olha eu aqui de novo Horácio Moura, compositor Pessoal, eu venho trazer uma música aqui Muito alegre, divertida Que eu fiz há muitos anos Eu fiz para um amigo meu, cantor Que começou aqui, nem sei se ele cantou mais Ele sumiu, desapareceu Foi para o rumo de Goiânia e... Chama Juraci Pereira Ele é muito conhecido ainda aqui em Brasília ele fez algum sucesso aqui em Brasília naquela época, um sucesso regional. Se eu tivesse com né, levado em frente, eu acho que ele ia se dar bem. Mas parece que ele parou. Ele começou. A, é, ele me disse que ele ia criar uma fábrica de calçados lá em Goiânia. Deve estar bem. Deve estar bem tranquilo. Ele é um cara muito inteligente. Pois é, uma música eu fiz com um amigo meu, Juraci Pereira. Né? Ele ia até gravar, mas ele pegou, foi embora, sumiu. E, e eu também sumi também, né? Fui em Pautas Banda E é isso aí Uma música muito divertida Ela chama Empregada Boa Tá, pessoal? Ela é bem do estilo assim Vamos dizer assim Do trio Parada Dura Antigo, né? Não sei se... Eu acho que eles não mudam de estilo não, né? Porque são raiz, né? Aquela música alegre, né? Raiz, né? Ela é tipo isso, o nome dela chama Empregada Boa, é uma música muito divertida, sabe, eu acho ela bastante divertida, sabe, não tem palavrão, não tem nada, é só um camarada que solteiro, né, vamos dizer assim, né, porque eu não gosto de escrever música de sacanagem não, sabe, não, não gosto dessas coisas não, eu não acho legal, eu acho assim, tá muito esquisito, então... É, não tem nada a ver, empregada boa. O cara olhou a empregada que está na casa dele, né? na casa da família dele, né? Um rapaz, assim, vamos dizer assim. Olhou a empregada e achou ela interessante, ficou doido nela. E às vezes até apaixonado, né? A, a beleza apaixona a gente, né? Pois é, então a história é de um, de um rapaz que gostou demais da empregada, sabe? Aí ele detalha mais ou menos o que, que ela faz, o que, que ela não faz e tal, aquela coisa toda, né? Pois é, e é o seguinte, quem quiser gravar essa música, eu vou deixar meu zap, vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, tá? Então vocês podem pedir autorização, né? Porque eu quero saber quem é que gravou. Vocês pedem autorização, se alguém quiser gravar, pode gravar. Qualquer dupla, qualquer cantor, não tem problema. Eu só exijo os meus direitos de, de autor, né? Claro, obviamente, né? Então, você. Se tiver alguma dupla, algum cantor que quiser gravar essa música, tá? é, escreva no WhatsApp, mande um áudiozinho e tal. E no e-mail também, né? Pode relatar lá e tal. Dizer qual dupla que é, endereço, telefone, deixa tudo certinho. Me, me mostre algum algum. algum vídeo, né? para mim olhar direitinho. Eu não vou. Ficar escolhendo, não entendeu? Eu vou, eu vou deixar gravar. Pode ficar tranquilo, pode ser iniciante, não tem nada a ver. Eu não cobro nada, tá? Eu não cobro nada nas minhas músicas, não cobro nada na hora. Gravou, fez sucesso, o cantor ganha e eu também, né? Que, que, que sou autor, não fez foi uma tentativa. Eu acho justo assim, ok? Então tá, então eu vou mostrar para vocês a música. Empregada Boa, de autoria de Olácio Moura, esse que vos fala. Ok? Vamos lá. Oh, empregada, a sabor e broa tô de olho nela, compadre, como ela é boa Oh, empregada, a sabor e broa, Boa Ai, ai, ai Mas que empregada boa Oh, empregada A sabor e proa Tô de olho nela, compadre Como ela é boa Oh, empregada A sabor e proa Tô de olho nela, compadre Como ela é boa Deixa a Sempre limpinha e meu coração em pedaço Tropece no balde de basso e caia nos meus braços Casa sempre limpinha e meu coração em pedaço. Tropece no balde maçuda e caia nos meus braços, lá na cozinha vai assando a lei Ai, ai, ai, mas que empregada boa, oh, empregada, a sabor e broa, tô de olho. Esse Brasilzão grande Esse Brasil é grande, né? Deve ter muita dupla muita, Muitos trios aí, né? Procurando sucesso Quem sabe o sucesso não tá aqui nessa moda pra você, hein? Pra você mesmo Me quer olha aqui? É, aqui <risos> Pra você mesmo, quem sabe, né? Se você gostar da moda Grave ela e tal, bem arrumadinho, não precisa ser estúdio grande, é, te cobrar rio de dinheiro, que nada Grave, belezinha, mas grava um acústico, tá? Com violão de verdade, esse negócio de tecladinho não funciona muito bem não, tá? né Não é legal não, tá bom? Se não tiver condição, tudo bem, né? Mas não tô dizendo, não tô exigindo nada não Tô falando que gravar assim no, no, no violão, na sanfona, né? Entendeu? Aí algumas coisinhas pode ser no teclado, alguma coisinha ou outra. Mas o baixo tem que ser baixo, o violão, né? E, e, e... A bateria não, a bateria pode ser aquela eletrônica, ela é muito boa, sabe? Ela tem um som assim muito legal, tá? Então, violão, baixo, entendeu? Sanfona mesmo, de sanfoneiro mesmo, viu? Quem sabe? Eu tô dando uma dicazinha assim pra você que é iniciante, né? Eu não tô falando pra profissional, tô falando pra iniciante, né? Que, e, e uma música boa e você taca na internet e o pau quebra Se a música for boa, você gravar ela bem gravado Vai ser sucesso Joga na internet, impulsiona ela Paga um dinheirinho lá pro YouTube Procura saber como é que é aí, entendeu? E impulsiona a música que você gravou A minha música que você gravou Você ganha eu ganho também Se ela estourar, nós estamos tá juntos Beleza? Ó, ó vendinho. um dinheirinho para nós Você... Vai começar a carreira e eu ganhando como compositor, né? Que é o que eu faço, né? Que eu não sou cantor, sou compositor. Ok, pessoal? Então, um grande abraço para todos vocês. Quem quiser gravar... Ah, sim. Gente, olha. Se inscreva no canal, por favor, gente. Eu estou começando, estou precisando de, de muito like, muita inscrição. Se inscreve no nosso canal, tá? Viu, pessoal, para ajudar a gente aqui e tá? tal, que eu sempre estou colocando aqui músicas inéditas para vocês. O compositor, Horácio Moura, o compositor que não cobra de ninguém. Eu não cobro música, vocês podem gravar à vontade. Só, olha, não esqueça, me peça para me saber quem é que está gravando, tá ok? Senão vai dar problema, tá? Eu pre preciso que você me peça para me dar autorização para você. Gravar sem autorização não pode, tá? É, é crime até, tá ok, pessoal? Gostou da música? Me pede que eu vou ceder. Eu não tem escuro comigo. Você dê a música. Pode ficar sossegado. Você dê a música. Tranquilo para vocês gravar. Quem quiser gravar a música, pode me mandar um recado aqui pelo zap ou então é, é, é, pelo e-mail. Tá ok, pessoal? Olha, um grande abraço para vocês e fiquem todos na paz de Deus. Tá ok, gente? Ó, Um abraço. Fui!